Bom dia a todos. Obrigado por terem vindo a, essa, a esse encontro aqui. Nosso objetivo, tal como anunciado, é basicamente falar do recém-concluído acordo da Comissão união Europeia, é, cujas negociações finalizamos agora na última sexta-feira é, em Bruxelas. É, eu, é, bom, queria dizer que foi um trabalho, o resultado de um trabalho negociador, é, longo, né, se contarmos do começo do, do processo, é, 20 anos, como temos, temos dito, mas que se intensificou muito é, nesses últimos seis meses, em função da é, novas é, atitudes, novas posturas é, do Mercosul, em grande parte do, do governo brasileiro. É, o... O Tamaraty né, coordenou o conjunto do, do processo, o Tamaraty coordena as negociações externas é, do Mercosul, é, mas, evidentemente, foi um trabalho é, de equipe muito intenso, é, muito especialmente com é, o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura. É, então, queria enaltecer muito aqui é, o, a coordenação excelente que tivemos com a ministra é, Tereza Cristina e com o ministro é, Guedes e suas <risos> respectiva de equipes, e, assim como de outros ministérios, acho que um, um uh, acordo que uh, a negociação envolveu talvez 10, 12 ministérios, então uh, não quero nem citar aqui todos os demais ministros que foram envolvidos, que participaram e que uh, contribuíram com suas posições, com, sua, com seu dinamismo para uh, uh, essa consecução. Né? Uh, Dentro de Itamaraty, queria destacar uh, muito especialmente o papel do negociador-chefe, embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, uh, cujo trabalho realmente foi excepcional, de toda a sua equipe, uh, nesse, nesse período, uh, sem o qual não teria sido possível essa, essa conclusão. Uh, uh, bem, uh, igualmente, uh, preciso mencionar que não, não fazia parte diretamente da da negociação, mas a coincidência de datas com a reunião do G20, onde estava o presidente Bolsonaro, foi também, acho que, muito relevante, muito importante para a consecução desse acordo e para a visibilidade que ele ganhou e para o dinamismo que isso imprime na nossa nossa atuação externa. E, nesse sentido, também queria aqui deixar registrado o excelente trabalho que foi desempenhado pela equipe é, que preparou a nossa participação é, no G20, enfim, a participação do secretário-geral Otávio Brandelli, que acompanhou o presidente nesse nesse momento, e é, do embaixador Norberto Moretti, que coordena, que chefia a secretaria responsável pela preparação é, do G20. Bem, é, é, houve portanto uma conjunção de, de fatores que é, é, contribuíram para que tivéssemos esse desfecho positivo dessa negociação. Né? É, já tenho tido a oportunidade de falar um pouco sobre isso. É, a determinação da, dessa administração é, do Brasil de levar adiante de essa, essa negociação, de transformar o Mercosul numa plataforma negociadora eficiente, de fazer os movimentos necessários para eh, chegar a esse desfecho, assim como a nossa excelente coordenação com os demais países do Mercosul. Quero destacar muito especialmente o papel da Argentina, que exerceu a presidência pro tempo justamente nesse, nesse semestre e que eh, teve um desempenho extraordinário também como eh, presidência do bloco nesse, nesse momento tão importante, graças eh, também à determinação do, do presidente Macri. Então, esse entendimento, muito, essa coincidência de visões entre os presidentes Bolsonaro e Macri foi também decisivo. Né? Já mencionei a questão do trabalho em equipe dentro do governo brasileiro, e, e não só no nível dos ministros, mas a excelente coordenação entre as equipes eh, negociadoras dos diferentes ministérios foi também eh, fundamental. É, é, eu acho que é, esse acordo também é o resultado e ele abre é, é, uma, uma nova visão, uma nova visão de, é, de inserção internacional do Brasil. Ele faz parte de uma visão que nós temos aqui no Itamaraty, que o, todo o governo tem, é, o ministro Guedes, muito especialmente, tem essa visão também, então nós estamos muito alinhados em torno disso, que é a visão de um Brasil grande, de um Brasil, grande, né, de um Brasil é, no centro das grandes decisões mundiais de um país que uh, abre a sua economia para se inserir melhor na, nos fluxos internacionais e isso também parte de todo um processo de reformas internas que temos certeza fará o Brasil muito mais competitivo, uma economia muito mais sólida dentro de um país uh, muito mais próspero e, e muito mais uh, uh, coeso, muito mais dinâmico. Né? Uh, uh, nessa, nessa visão nós uh, enxergamos uh, um, um país que tem uh, os recursos naturais, que nós sabemos, que tem cada vez mais uh, uh, a benção de ser uma potência energética, uh, com pressal e, uh, e outras tantas fontes de, uh, de energia, o tema da energia barata é, hoje, absolutamente fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento. Uh, um país que é, se dedica agora a atrair mais tecnologia, tecnologia de ponta, através de novas é, parcerias. É, é, a criação de o que será, tenho certeza, uma rede de importantíssimos acordos comerciais, dos quais esse, com a União Europeia, é o primeiro. É, mas vamos adiante, concluindo as negociações que já estão em andamento e é, abrindo novas. É, um país que terá, né, também, tenho certeza com a reforma da Previdência e com outras reformas, a estabilidade fiscal necessária, um país que é, começa a ter muito mais liberdade econômica, regulamentação liberdade para empreender, é, onde é, não temos mais o, o Estado administrando a economia e é, administrando a, a circulação de riqueza, ou a circulação de pobreza. Hoje nós temos um Estado que é, passa a ser um, parte de uma... É, é um processo de, de uma economia dinâmica, uma economia que se abre, uma economia eh, baseada eh, na produtividade, baseada no setor privado, baseada na, no empreendedorismo. Então, eh, tudo isso junto eh, nós estamos vendo que pode transformar o Brasil, e temos certeza que vai transformar o Brasil eh, numa num, num grande, num, acho que podemos dizer isso, numa potência mundial. Né? Eh, então, acho que essa, essa negociação com a União Europeia é, é parte desse processo. Né? É parte desse processo e ela está sendo celebrada, eu acredito, justamente por, por muitos, porque existe essa visão de que não é simplesmente esse acordo, que tem, traz vantagens muito importantes para a economia brasileira, para o setor produtivo brasileiro, mas que, além disso, é... é uma pedra importante nessa construção, nessa construção que tem né, diferentes dimensões, como eu dizia, de um país completamente diferente, de um Brasil grande, de um Brasil que se afirma e que terá uma presença central no mundo. Bem, um dos fatores fundamentais desse acordo com a União Europeia é que, além do mercado que ele abre para produtores brasileiros na, na União Europeia, ele começa um processo de posicionamento do Brasil nas cadeias globais de valor. Hoje o Brasil está muito ausente dessas, dessas cadeias globais, que se transformaram de maneira muito acelerada nos últimos 10 anos e a, a, a nossa ausência. Na, nesse mundo das, dos grandes acordos comerciais, vinha prejudicando o nosso setor produtivo, eh, vinha esvaziando a nossa eh, indústria, vinha eh, tornando o Brasil um país que não está nessa, eh, nessa redidimização da indústria, onde hoje você tem né, os produtos, não são produtos né, de um país, né, geralmente. São produtos que tem partes, peças, componentes, serviços incorporados que vêm de dezenas de países diferentes. Né, e, e só com a presença nessas grandes cadeias, é que um país é, consegue seu desenvolvimento industrial e tecnológico. O Brasil passa a ser, é, com, é, com esse passo, um, um país completamente diferente, muito mais presente nessas, nessas cadeias. Acho que são é um dos motivos pelos quais é, o nosso setor industrial, pelo que eu tenho visto, tem é, elogiado é, o acordo com, com grande com grande entusiasmo. Então, né? é, isso também porque, como eu disse, como o próprio presidente também afirmou lá no Japão, esse acordo destrava e acelera. É, outras negociações. Então, também, além da importância em si, é, nós pretendemos, né, muito em breve, né, muito trabalho aqui para a nossa equipe, mas já mostrou que é totalmente capaz disso, é, fechar novos acordos. O Brasil assume agora, é, em julho, a presidência para tempo do Mercosul, por, um, por esse semestre. É, acho que temos condições de fechar mais dois acordos aí nesse semestre, pelo menos, e é, mais a seguir é, outros. Acho que num é um período aí de, dois, de dois anos nesse governo, certamente, teremos que criado uma rede uh, muito densa de acordos comerciais uh, do Brasil, né, com grandes economias, com economias que são uh, paus tecnológicos né. aí temos nessa, nessa lista de próximos uh, acordos que pretendemos fechar uh, a EFTA, né, a Zona Livre de Comércio Europeia, que tem os países europeus que não são membros da UE, uh, Singapura, Coreia, Canadá esses que já estão em andamento, acho que é, esse acordo com a União Europeia gera um interesse crescente é, do Japão, por exemplo, uma negociação conosco, é, com os Estados Unidos, né, como o senhor sabe, nós já é, lançamos na visita presidencial a, a parceria para a prosperidade, que é um, é, um guarda um chuva para é, o que nós queremos que sejam é, diferentes acordos é, comerciais é, com os Estados Unidos, vamos passar a sentar eh, com eh, os Estados Unidos para definir eh, de melhor maneira o que serão, que forma terão os acordos, mas pelo lado americano também eh, já foi expresso pelo próprio presidente Trump o desejo de ter essa interação comercial conosco, de modo que, eh, enfim, continuamos também... É, claro, engajados em, em outros formatos, com outros parceiros, por exemplo, com a China, evidentemente, já temos conseguido é, vantagens interessantes com a, com a China, sobretudo no mercado agrícola, vamos continuar investindo nesse, nesse mercado e em muitos outros, outros mercados fundamentais do, é, do Oriente Médio, por exemplo, né, é, onde é, também já tem havido sinalizações eh, extremamente promissoras, também no mais alto nível de interesse em investir no Brasil, por parte eh, da Arábia Saudita, por exemplo, agora também no, no contato que houve no G20, eh, dos Emirados Árabes Unidos, tem, eh, querem aprofundar muitos laços conosco. Bom, com Israel já temos, né, eh, nesses últimos meses, transformado completamente a relação, uma relação muito mais eh, densa nessa área econômica, tecnológica, comercial, enfim. Eh, tudo isso vai... Eh, colocando, de repente, o Brasil no centro eh, de um processo onde nós estávamos muito distantes, não estávamos nem enxergando esse processo eh, da, das cadeias de valor, dessa reconfiguração eh, do desenvolvimento eh, mundial. Né? Passamos a estar no, no centro disso, disso tudo, por isso que nós vemos com muito entusiasmo esse, esse horizonte que, eh, que se abre. Né? Eh, acho que também, a cada, cada acordo que a gente conclui, eh, é mais fácil concluir os próximos, né? espero que não leve anos, certamente não levará para os próximos acordos. Né? É, e cada acordo que você faz, se, se torna um parceiro mais interessante para, os, para os, aqueles com quem você ainda não tem. Né? Isso, isso te coloca numa posição negociadora melhor. Isso também é o um efeito dessa negociação que nós concluímos. Né? É, é, eu acho importante mencionar o seguinte também, que não, além da das cadeias globais de valor, o Brasil também acho que está entrando é, nas cadeias globais de ideias. Né? É, nós estamos colocando as nossas visões, é, então tudo que nós estamos fazendo nessa dimensão, ela é... Esse, esses avanços se fazem dentro de uma visão de mundo que nós temos, dentro de uma visão de mundo né, de trabalhar a partir de uma identidade nacional, trabalhar a partir eh, dos valores do povo brasileiro. Isso faz parte, não é uma coisa pesada ou outra, ao contrário, uma coisa eh, reforça a outra. Né? Isso tem muito a ver com aquilo que eu e outras pessoas estamos falado, eu certamente tenho falado disso, da eh, aliança liberal-conservadora. Né? Quer dizer, esse grande amálgama que está surgindo no Brasil, que está surgindo em outras partes do mundo, né? que é de uma eh, economia que se abre, de uma economia baseada eh, no liberalismo e, ao mesmo tempo, não, com a base sólida, com a base saudável de uma sociedade com, eh, com valores profundos. Né? Eh, isso são coisas que se encaixam perfeitamente, não há eh, nenhuma compatibilidade, muito pelo contrário eh, há um reforço mútuo entre essas duas é, essas duas dimensões. Né? É, eu acho que, então, é, o Brasil tem levado esse tipo de atitude, esse tipo de, de ideias, isso foi visto, no, acho que, no G20, né? é, é, na negociação, nessa frente um negociadora com a União Europeia, enfim, temos feito isso em todas as frentes. Quer dizer, um Brasil que é Brasil, né? um Brasil que não está tentando se, é, se a, a ajustar a determinadas eh, dimensões que não, nos, eh, que não nos interessam, que nos são estranhas. Ao contrário, é um país que está fazendo a diferença. Né? Eh, não digo que o mundo está mudando em função do Brasil, mas eu acho que o Brasil faz parte de um eh, movimento de, de mudança mundial, aliás, né? que acho que tem a ver com a própria União Europeia, a gente vê na própria União Europeia eh, como uma reação ao Brexit, como uma reação eh, agora a resultados recentes de eleições, o próprio processo integrador europeu volta a ser um processo que tenta responder mais aos seus próprios povos, aos, às suas nacionalidades, né? deixa de ser um processo que visava uma construção antinacional, acho que isso está sendo bastante, bastante claro, e, e em outros países também. É, né? Então, há uma, acho que há uma tendência global na, dentro da qual o Brasil faz parte, e com o peso que nós temos, uma tendência onde nós temos uma certa posição de, de vanguarda, mas que não é exclusivamente nossa. Então é, Acho que o, o mundo está tá abrindo os olhos para essa, essa nova realidade e isso tem muito a ver com essa postura é, é, do Brasil. Né? Então, é, no caso específico da União Europeia, enfim, eu já tenho falado um pouco disso também, é, assim como nós estamos fazendo, fizemos esse grande trabalho de desideologizar o Mercosul, e isso é que está permitindo essa nova eficiência negociadora do bloco. É, acho que também a União Europeia, a gente pode dizer, que está se desideologizando, é, voltando a recuperar sua vocação de ser um bloco é, comercial e de ser também um processo de integração é, que, é, que busca também a sua eficiência. Tem, claro, também tem outras dimensões, como nós temos também aqui na América do Sul, mas que tem uma dimensão, no caso da União Europeia, de promoção da democracia, promoção da liberdade uma coisa eh, extremamente extremamente positiva, né? eh, mas sem eh, aquela um pouco aquela concepção de eh, substituição eh, das nações por algo eh, eh, antinacional ou pais nacional ou como se chama. Né? Então, eh, eu acho que, no, nos dois casos, nós temos uh, blocos que, com as suas diferenças, estão nessa linha, de serem uh, né, associações, blocos que uh, potencializam as nações que os compõem e que não tentam uh, substituir as nações que, uh, que os compõem. Né? Uh, bem, uh, uh, bem uh, basicamente, é isso que eu queria dizer para introduzir. Uh, enfim, estamos uh, aqui prontos a... É, esclarecer qualquer outro elemento aí em relação ao, ao acordo. Muito obrigado. Bom dia, ministro. Bom dia. Eu tenho as seguintes perguntas, tá? Primeiro, a França, hoje, declarou, a porta-voz, porta que não está preparada para ratificar o acordo. Essa é uma. O que dizer em relação a isso? A segunda, o Brasil está comprometido, é, ontem um dados sobre desmatamento, em junho, quase 60% em relação ao mesmo mês de 2018, na Amazônia. O Brasil está comprometido, realmente, a reduzir o desmatamento? E, por último, o senhor falou numa rede do Brasil, de, de, de acordos, dois, nos próximos dois anos. Sustou vários mercados, inclusive os Estados Unidos. Já, já foi iniciado uma conversa? Pelo que eu entendi, sim, mas queria que você confirmasse, comentasse. Obrigada. Muito obrigado, Juliane. Bom, sobre, é, eu li, é, basicamente, o que saiu na, na imprensa hoje, das declarações que termos, foram do, do porta-voz da, da presidência francesa, enfim, antes de mais nada dizer que enfim, são né, esse tipo de declaração de, de um porta-voz, geralmente ela visa muito a, ao público interno. Né? Então, é, enfim, não... É, acho que não é muito caso de, de é, enfim, reagir diretamente a, a esse tipo de declaração. Mas só para comentar, é, bom, pelo lugar que é, enfim, o, o processo de ratificação, enfim, não sei exatamente como é o, o rito constitucional na França, mas eu entendo que né, certamente ainda exigirá é, a... A aprovação pelo parlamento francês, quer dizer, acordos, o acordo ainda nem está pronto para ser submetido aos parlamentos nacionais nem na França nem aqui. Ainda é necessário todo uh, o que se chama né, o, o a sintonia fina aí da linguagem jurídica do, do acordo, isso ainda leva algum tempo. Depois é que ele pode ser submetido aos parlamentos. É, os parlamentos têm que aprovar, acho que é o caso, e depois a é né, ratificação. Então, enfim, acho que né, no momento nenhum país está pronto a ratificar diante da sua própria, da própria questão é, é, constitucional. Né. É, é, além disso, enfim, é, se não me engano, a, a, a, essa declaração falava que a, né, a França queria determinadas garantias, enfim, não sei exatamente ao que, que eles referem, quer dizer, o acordo tem. É, Toda uma série de instrumentos já estão no, uh, no acordo, eh, que são de interesse dos dois lados, não só europeu, não só francês, mas também nosso, também brasileiro, e de eh, eh, respeito a, a padrões ambientais, né, respeito a, a, a normas sanitárias, fitossanitárias. Né, isso é, acho que é fundamental. É, dizendo, inclusive, que geralmente esse tema se, se coloca assim como se fosse um interesse europeu apenas, é um interesse também nosso, né lembrando por exemplo que é, é, a grande maioria dos países europeus, não sei se agora se é exatamente o caso da França, mas muitos países europeus têm um uso de agrotóxico por hectare maior do que no Brasil, né? então é um tipo de preocupação que nós também temos, de que isso seja feito de maneira é, ambientalmente sustentável. É, é importante lembrar, por exemplo, que a é, a grande crise nesse tema de sanidade agropecuária surgiu na Europa, né, que foi o tema da vaca louca, né, e surgiu na Europa justamente em função de práticas de alimentação do, do gado bovino que eram totalmente insustentáveis. Né? Então, é, esse tema não é um tema que é simplesmente de uma mão só, é um tema que tem, tem duas mãos. Né? Se é que é isso que estava se falando. Então, eu, eu acho que cabe, nesse momento, sobretudo, como eu, digo, eu acho que é uma coisa muito para o público interno, na França, eu acho que cabe muito a, a Comissão Europeia esclarecer aos seus países membros, inclusive a França, aquilo que está dentro do acordo e acho que vai ficar claro para a França e para todos os outros que esse tipo de tema já está coberto é, Dentro do, do acordo, né? Eu... É... Conheço um pouco de como é o processo europeu nessas negociações eh, do tempo que eu trabalhei lá. Não, não sei se mudou muito, mas, geralmente, é, claro, a comissão sempre conduz as negociações, mas ela mantém consultas permanentes com os Estados-membros. Quando eu estava lá, era uma consulta semanal eh, entre a comissão e os Estados-membros. Eu dizer como estavam ainda as negociações. Portanto, nada que esteja no acordo. A noveda eh, é uma surpresa para eh, os países-membros. Acho que já conhecem o que, que está lá dentro. Né? E, eh, enfim, então, acho que isso cabe sobretudo nesse momento que haja esse, esses esclarecimentos, que, acho que assim como estamos fazendo aqui eh, esse trabalho, certamente está acontecendo nas capitais europeias, né? os, eh, os governos nacionais e as opiniões públicas nos países europeus estão, né, nesse momento, eh, fazendo esse esforço de entender o que está no acordo e há é muito uma responsabilidade deles. Mas eh, nós estamos prontos a conversar com a França, com qualquer outro país, eh, nós estamos é, quase fechando uma data para uma visita do ministro do exterior da França aqui ao Brasil, que eu, quando estive em Paris, tive uma reunião com ele, eu convidei ele, muito gentilmente é, está aceitando o convite, e, proximamente, é, se tudo der certo, teremos uma reunião aqui em Brasília, eu e ele, e estaremos prontos a falar de qualquer disso, e, e eu tenho certeza que é um acordo que... É de, é de grande interesse da França e de todos os outros países é, europeus. Né? Eu acho que há é um, é uma convergência de interesses muito muito grande e isso é, que é acho que predominará na, na análise Desse acordo por todos os, os parlamentos nacionais. Desculpa, eu falei muito nessa resposta <risos> e tem mais duas. Então, me, a segunda. Ah, sim. Não, sim, nós temos total compromisso de, né, contra o desmatamento, e, inclusive, à luz de nossos compromissos internacionais e pelo próprio mérito de combater o desmatamento, né, toda a nossa política é de. É, preservação ambiental e de é, utilização totalmente racional e sustentável é, dos nossos recursos naturais, seja na Amazônia, seja nos outros biomas. É, então, isso é, não, disso aí não cabe, não cabe nenhuma dúvida. É, em relação aos Estados Unidos, como eu disse, nós já temos esse, esse arcabouço aí, que seria esse, esse conceito da, da parceria para a prosperidade, e várias manifestações de interesse, de parte a parte, de desenharmos como é que seria... Uma, um acordo, um conjunto de acordos nessa área comercial com os Estados Unidos. Não necessariamente no mesmo molde do acordo na nós com a União Europeia, Eu acho que isso também é claro, que é, cada acordo comercial tem que né, obedecer a uma lógica diferente, já não existe aquele, aquele modelo pronto né, de acordo de livre comércio ou de acordo comercial, é, e, então, com cada parceiro, com características diferentes, se desenha isso. Mas há, há sobretudo o um interesse muito grande de, de parte a parte. É, Precisamos desenhar, realmente conversar também com o sócios do Mercosul, ver em que aspectos poderia ser um acordo, um tipo de entendimento do Mercosul, em que outro aspecto seria mais fácil trabalhar, eventualmente, individualmente. Mas, de toda forma, o, tanto o Brasil quanto o Mercosul, em seu, em seu conjunto, acho que se valorizaram muito como parceiro comercial, inclusive, diante dos Estados Unidos, com a consecução desse acordo com a, com a União Europeia. Obrigado. Olá, ministro Renato Agostini, do Estadão. Tudo bem? Eu queria pedir que o senhor explicasse um pouco melhor esse aspecto que o senhor falou no final de sua fala, sobre a desideologização da União Europeia, o que exatamente é, na, na condição desse acordo ou recentemente é, a, o bloco é, fez para que é, houvesse essa mudança de postura tão claramente? Um, e Em relação à China, o senhor comentou que o país também está é, iniciando conversas, disposto a fazer acordos. Queria entender um pouco melhor em que pé estamos, o que, que o Brasil quer dessa negociação com a China e se os parceiros do Mercosul também estão compartilhando essa mesma disposição com a China. Obrigada. Pois não, obrigado, Renato. É, bom, em relação à, à primeira questão, é, no passado, nesse longo passado aí de interação do Mercosul com, com a União Europeia, houve um momento em que a gente via muito é, o lado europeu é, tentando é, um pouco impor o um modelo de integração é, europeia é, ao Mercosul. Né? Esse modelo é, supranacional, onde você vai né, ir, pelo menos, diluindo, digamos, a as nacionalidades criando tudo como uma burocracia única em cima da dos, dos governos nacionais né? então era um pouco uma situação de além de negociar comércio um pouco que havia uma uma ideia de que a gente estava comprando um, também um modelo de integração para o Mercosul isso não existe mais né? isso hoje é, está claro que são dois blocos que têm características diferentes né? que, enfim, ambos valorizam a ideia da integração, mas, diferentemente. Né? Então, no nosso caso, eu tenho visto isso muito expresso, manifestado, essas que eu chamei de desidualização, através disso, né? através de uma atitude de que, o Mercosul é o Mercosul, né? o Mercosul é um processo intergovernamental, não é supranacional, por exemplo. Né? O Mercosul tem essas características, a né? Europeia tem outras. Né? Enfim, isso eu acho que, inclusive, contribui muito para a negociação, essa, essa ideia de um, de um respeito mútuo e de uma, de uma atenção uh, mútua, independentemente dessa diferença de, de modelos. Né? É, outras questões, mais uma questão, claro, do debate interno que está acontecendo na Europa, que é um debate muito, uh, muito rico, né? é, é, que... Essa, né, não quero comentar, muito claro, porque a gente não faz parte daquele sistema lá, mas claro que a gente olha com grande atenção, né, é, né, muito em função da questão do Brexit, né, que foi um, um choque muito para o é, pro processo de integração europeu, mas que já tinha alguns antecedentes, alguns plebiscitos em que é, avanços nessa integração é, contínua pós-nacional na União Europeia vinham sendo, às vezes, rejeitados em plebiscitos nacionais. Bem, é, e acho que hoje é muito claro que, para muitas pessoas na, na União Europeia, claro, no caso do, dos britânicos, a maioria quer sair. Né? Mas, em outros países que não, que, que não querem sair, mas... É, Querem que o bloco seja algo que uh, respeite as, uh, as individualidades uh, nacionais, ser um bloco que traga né, eficiência econômica, mas que não seja o que sub se substitua uh, a essas, essas identidades. Né? Então, eu acho que durante muito tempo, se falava União Europeia, se associava automaticamente com esse conceito. Nação é ruim, uh, pós-nação, integração pós-nacional é bom. Acho que isso já não existe. Né? Isso já não existe. E uh, uma de, das... Uh, das instâncias em que isso se manifesta, acho que foi essa atitude é, diferente da, da União Europeia em relação ao, ao Mercosul, muito mais, é, é, muito mais, como eu digo, de igual para igual do que em, em momentos lá no passado mais remoto. Bem, é, China. É, bem, é, no caso da China, nós, hoje, mas o Mercosul tem cada um sua, sua estratégia, sua relação comercial eh, com a China. Eh, é um mercado que nós estamos eh, procurando abrir, sobretudo né, na, eh, na área que no momento é que temos mais interesse em aumentar a nossa presença, que é a agropecuária, sem, eh, sem detrimento, claro, da, da área industrial, mas aí, claro, é um mercado bem mais difícil né, na, área, na área industrial. Eh, então, eh, estamos tentando, quer dizer, né, são ações pontuais aí com a China para abrir novos. Eh, eh, nos mercados interessantes, sobretudo nessa parte agrícola e também na, na parte de, de atração de tecnologia, de investimentos chineses no no Brasil. Então é um pouco esse esse desenho sem um acordo, né? estruturado, mas com base em né, de, porque é o que nós é um processo que nós temos, é um processo que está se revelando útil, né, na medida que nós uh, saibamos usá-lo, acho que estamos tentando usá-lo de maneira mais eficiente. Né, então é um processo que existe e que né, nesses, nesses últimos meses já conseguimos alguns resultados, pretendemos continuar conseguindo esse tipo de resultados. Né. É, então, no momento não há é, uma ideia de uma interação conjunta do Mercosul é, com, a, com a China. Bem? De é, uma das coisas que ainda não está bem clara, no assunto, entre muitas outras, né, é, o processo de entrada em vigor. É, se, se Falá que no Mercosul estão discutindo que seria à medida que cada um dos países fosse ratificado. Primeiro, isso ainda está sendo negociado ou já está, já está decidido. Segundo, isso não não precisa também um, um acordo com, com a União Europeia para isso? Por exemplo, Brasil e Espanha. Ratificam, são os primeiros. Entra a valer para eles, mas não para a França, não para a Alemanha, não para a Argentina. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos. É, acho que no caso a resposta rápida é que no caso da União Europeia é em bloco, não é por país. Nós estamos conversando com os europeus e intra-Mercosul sobre o tema de como vai entrar em vigor. É importante dizer que o que nós terminamos é a parte comercial econômica do acordo. Os capítulos, o capítulo político, onde está esse tema que você está referindo, ainda está sendo finalizado. Então, estamos conversando, estamos uma conversa ainda entre nós de como vai ser. E previsão de, e previsão de tempo de discussões já no âmbito político? Eu sou muito cauteloso, mas eu acho que nós estamos quase terminando o capítulo político. Falta muito pouco. Obrigado, Obrigado ministro. É, bom, não sei, eu não quero atribuir. Oi, bom dia, ministro. Fábio Muracal, do Valor. É, Queria saber o seguinte, primeiro, o que, que o senhor acha é, de declarações dessas, como, como de representantes do próprio ministro do, do meio ambiente francês, falando que o Brasil vai ter que é, mudar a política ambiental, a postura em relação ao meio ambiente, para que a França é, aceite e aderir ao acordo. E depois eu queria que o senhor explicasse um pouco mais, o que que, quando o senhor diz aqui que, que existe uma... Uma, esse acordo entra no contexto de uma aliança liberal conservadora e como é que ele entra nesse contexto? Obrigado. Ótimo. Obrigado. Bom, não, novamente em relação a, a declarações, não sei se você está se referindo a essas mesmas de hoje, mas que a gente já viu por parte de é, representantes franceses. Como eu digo, acho que isso tem que ser visto né, como um, um diálogo é, eu acho que interno na França que a gente não quer Uh, interferir, um diálogo dentro da União Europeia, entre a França e, eventualmente, outros países membros e a, e a Comissão Europeia. Uh, eu, como disse antes, eu tenho certeza de que, acho que todos esses tipos de preocupação uh, que uh, a França, no caso, possa ter, já estão contempladas em diferentes uh, uh, elementos do, do acordo. Né? E, enfim, então, isso não, não nos... Uh, é nenhum motivo de preocupação. e uh, e, enfim é, é, acho que essa liberal conservadora é aquilo que a gente está assistindo uh, no Brasil né? que a gente tem visto uh, inclusive nas ruas né anteontem uh, uh, na manifestação mais recente, em maio, quer dizer, é uma base que, na sua grande maioria, eu acredito, uma base conservadora que se mobiliza em favor de reformas liberais, né? e também de justiça, lava-jato, etc., mas também na vertente econômica. Né? Então, uma grande... Né? um grande Brasil conservador que se, que se mobiliza em favor de reformas eh, liberais, de abertura econômica. Né? Então, acho que isso é um, é um privilégio para um país ter essa, essa eh, coligação de maneira tão, tão coerente, tão autêntica, por isso não é uma coisa forçada, isso é uma coisa que nasce espontaneamente da, eh, das pessoas, eu, eu acredito. Né? Eh, e, e isso produz um, um sentimento, um dinamismo eh, completamente diferente. Né? Eu acho que a eh, você negociar um processo de liberalização econômica, através de acordos, etc. É, quando você tem uma população que é indiferente, quando isso só interessa, a, digamos, os empresários, ou quando isso só interessa ao setor produtivo mais diretamente, é uma coisa. Quando você negocia isso com uma base popular que apoia, que quer isso e que identifica é, essas coisas e que vê que essas coisas são paralelas e que se reforçam mutuamente, que é, você tem a Lava Jato, a Reforma da Previdência, a Abertura Econômica, como coisas né, que, se, né, que se complementam, que se reforçam mutuamente é diferente. Você tem outro dinamismo, você tem uma outra, né, uma outra característica nesse, nesse movimento. Então, é, eu acho que isso é algo de que a gente se beneficia hoje, né, na nessa frente que nós estamos falando aqui, na frente comercial e econômica. Nós temos, um, temos uma população que... Quer, que quer acordos, que quer bons acordos, que quer essa inserção do Brasil competitiva através do empreendedorismo, através da abertura, através da, da facilidade de fazer negócios, né? isso é uma agenda que no passado, eu acho que podia se considerar que era uma agenda aqui e que a agenda conservadora é uma agenda lá, hoje elas são a mesma agenda. Então, isso, isso gera uma, uma energia positiva muito maior do que em outros momentos. É, é uma aliança e é uma aliança, como digo, espontânea, né? Quer dizer, não, né? ninguém chegou lá e assinou um documento, que justamente a torna mais, mais sólida, né? E não é uma aliança de, de conveniência, né? é uma aliança de sentimento e uma aliança de convicção dentro do Brasil, tenho certeza disso. Né? É, e, é, e acho que isso está acontecendo em é, outros lugares do mundo de maneiras diferentes, mas no Brasil eu vejo isso muito claramente. Acho que o Brasil está tá muito na, na vanguarda dessa, dessa, dessa dinâmica. É. Mais duas perguntas. Tá, tá. perdão. Então, não não deixa, não, deixa, É, tá bem. Bom dia, ministro. Mariana Schreiber, da BBC News Brasil. Eu queria fazer duas perguntas que vão até um pouco acompanhando o que o colega colocou. Né? Em primeiro lugar, o senhor tem um discurso forte de crítica ao movimento que o senhor chama de globalismo. Então, isso, de certa forma, se alinhava também com a postura do presidente de falar em mudanças no Acordo de Paris, que, enfim, o Acordo de Paris seria se meter à nossa soberania, etc. E, pelo que a gente está entendendo, é no acordo político que está sendo fechado, o Brasil vai se comprometer com o Acordo de Paris. Então, é, esse acordo amarra o Brasil, ao Acordo de Paris, é uma concessão que o governo fez, é um pragmatismo que se colocou é, em busca de um alcance maior né, desse acordo. E a segunda pergunta é também nessa linha do que o senhor está falando da aliança conservadora, liberal. O senhor falou aqui no Brasil, que é Brasil, o senhor tem falado isso recorrentemente. Né? É, e, e eu fico com a sensação de que a sua fala nega um pluralismo de Brasil, porque, obviamente, o Brasil é múltiplo, me parece, pelo menos. Né? A gente tem um grupo conservador, tem outros grupos progressistas podem ser às vezes, é dinâmico, né? isso muda na sociedade. Então, eu queria entender como que o senhor vê esse pluralismo do Brasil, como que o governo tem que se relacionar com esse pluralismo. É, enfim, se o senhor nega esse pluralismo, reconhece esse pluralismo? Obrigado, obrigado. Bom, em relação ao Acordo de Paris e aos compromissos, é, basicamente, no, no acordo com a União Europeia, nós reafirmamos, todos os membros do acordo, reafirmam seus compromissos com diferentes instrumentos ambientais, inclusive o, é, o Acordo de Paris, né? é, onde há compromissos por parte do Brasil, mas também dos países europeus, no caso, né? é, que nós também esperamos ver implementados, inclusive compromissos que são deles e de outros países desenvolvidos, de desembolso de recursos para financiamento de, né, de energias renováveis, esse tipo de coisa. Né? Então, isso é de, é de nosso interesse e é, eu acho que. É, essa questão do, do, do globalismo, ela não se deve ler assim como um a favor ou contra determinadas instituições ou determinados acordos, mas sim um a favor ou contra a, uma percepção em relação à maneira como as instituições são usadas e à maneira como os acordos são, são implementados. Né? Então, é, né, todo o sistema das Nações Unidas, vários órgãos das Nações Unidas, né, é, nós estamos totalmente lá dentro, mas queremos justamente que eles sejam que eles funcionem em favor de, né, de pautas que são as pautas dos países membros, claro que é sempre difícil encontrar os, os acordos, né, eh, e não pautas que são né, colocadas a partir eh, de... É, de organizações governamentais, por exemplo, né, que né, não, não são parte né, desses acordos, que são acordos, são organismos internacionais. Né? Então, é, né, Nações Unidas, sempre falo isso: né? Nações Unidas são Nações Unidas, né? são nações que sentam lá para vir. É, e, e a Cor de Paris, acho que é um desses elementos. Né? A Cor de Paris. É, ele, né, nós que ele seja realmente implementado, seja um instrumento que seja, né, sirva para uh, né, elementos como energias renováveis, isso é uma coisa que nós temos interesse, interesse, né, para promover energias renováveis, que sirva para né, o nosso compromisso, reforça o nosso uh, compromisso que nós temos, independentemente, né, mas que é um compromisso fundamental de, de evitar desmatamento. Né. É, então... É, eu acho que é mais uma, né, nesse sentido, uma questão de, de como os diferentes instrumentos são, é, são, são usados. Né? Então, é, é, é esse tipo de, é, digamos, complexidade que a gente precisa, é, que a gente precisa verificar. Né? Quer dizer, a questão do globalismo, no nosso entendimento, é, é muito isso, é uma imposição de pautas a partir de... É, né, entidades aí que não são é, os países nessa vida, nessa vida internacional. Não, é, não, não acho com uma concessão, acho uma, uma uma reafirmação de, né, de algo que nós, enfim, como né, já falamos no passado, algumas é, críticas ao, ao acordo, muito especialmente essa questão de ele ser, vem sendo implementado por uns e não por outros, né? É, mas não, não, não vejo como uma concessão não, enfim, o Pacto Assunto Servanda, nós estamos no acordo para mantê-lo e esperamos que todos estejam também para mantê-lo. É, você perguntava sobre a. Ah, o negócio do pluralismo. Sim, é, eu acho que. Não, claro, isso é uma sociedade é, plural, mas acho que o, o pluralismo ele não deve ser entendido assim como uma, uma coisa paralisante, né? Ou como um. É, um mínimo denominador comum, né? então é, eu acho que é preciso, é, digamos, dar vazão às forças da sociedade que querem é, né, um país grande, que querem é, viver em conjunto, de uma maneira harmônica, dinâmica, numa sociedade que, que faça sentido. Eu não vejo isso como uma coisa é, partidária, acho que todos os brasileiros... Né, de uma maneira ou de outra são são parte disso é claro que eu acho que eu, hoje alguns grupos expressam isso de maneira diferente de maneira mais é, mais intensa né mas é, é, eu acho que né, o Brasil que é Brasil o que é o patriotismo né eu acho que o patriotismo é em qualquer sociedade uma força extraordinária de crescimento de mobilização social né? de fazer coisas é, é, progredir em diferentes áreas né é, eu acho que a sociedade pluralista não deve se confundir com uma sociedade fria, né? Com a sociedade onde as pessoas, né? Cada um na sua, não interagem, onde é né, a, a bandeira não mobiliza mais ninguém, onde o hino não mobiliza mais ninguém, né? eu acho que isso aí não é pluralismo, isso aí é uma questão de indiferença, eu acho que a gente não deve confundir pluralismo com, com indiferença. E, e aproveitar, o povo brasileiro, acho que hoje está se revelando, é um povo, há muito tempo, né, sempre foi, é, é um povo patriótico, e isso gera uma energia, como eu dizia também dessa questão da, da aliança liberal-conservadora, isso gera uma energia extraordinária de, de crescimento, né, que precisa ser é, que precisa ser, ter vazão, e acho que está tendo vazão, né? e precisa ser um, algo, um caudal que vai construindo coisas, que vai levando a, a, a novos né, resultados, como a gente está vendo. Bem. Bom dia, Laís Liza, do Portal Eu tenho uma dúvida pontual que o senhor falou no, no discurso de abertura sobre a expectativa de dois novos acordos no próximo semestre. Eu queria que o senhor citasse dentro daqueles que o senhor mencionou, Singapura, Canadá, qual que seria esses dois próximos próximo semestres. E uma coisa com relação, a gente está vendo agora uma resistência de setores pontuais com o Estado da Previdência e um dentro do Congresso para se evitar, inclusive, eu queria saber se o, o que, que o senhor é, espera de resistência, por exemplo, do setor automo automotivo que. Tem a, a, vai ter a redução das, das, das tarifas de entrada e não tem uma contrapartida ao mesmo tempo no mercado europeu, resistência desses setores ali dentro do Congresso contra o acordo Desculpa, que se perguntou primeiro Desculpa é os dois acordos do próximo... Sim, sim, sim, sim. Obrigado, obrigado. É o... Né, o Baixão da Miguel é mais cauteloso, né, mas eu acho que ele... <risos> Não sejamos cautelosos, vamos em frente. <risos> com tudo. Não, acho que é, é ouvir, de um é. Obrigado, ministro. Eu acho que nós estamos muito próximos de, de concluir as negociações com o AFTA. Eu acho que nós podemos concluir com o Canadá também nos próximos meses. Estamos trabalhando é, duro com o Singapura, Avançando também rapidamente com Coreia, o ministro falou uma série de acordos possíveis, inclusive em outras regiões, um que é, que é um acordo que eu, eu, pessoalmente, acho que seria importante para nós avançarmos, não sei se o ministro estará de acordo comigo, nós temos que negociar com os países do Mercosul se eles também querem avançar com o Líbano. É, né, diferentes acordos, diferentes é, parceiros, mas estamos avançando, acho, acho que responde um pouco a sua, a sua pergunta. E se o ministro me permitir é, dar uma, uma, uma opinião sobre a sua segunda pergunta, nós estamos numa etapa em que nós ainda temos que explicar para os vários setores né, a extensão do que foi acordado. Só quando os vários setores da economia brasileira tiverem uma, uma clareza sobre o que foi acordado, é que eu acho que eles vão poder se posicionar. No momento, nós ainda estamos numa, numa etapa de explicar o acordo e os seus elementos. Obrigado, ministro. É, eu acho que o, né, o embaixador eh, Pedro deu a noção um pouco do, dos que estão mais próximos, então esperamos que desses a gente consiga... Enfim, estou formulando isso como uma, um propósito, né, porque a gente realmente está muito empenhado, está, há, um, há uma empolgação muito grande para a gente conseguir novos acordos. Eu acho que é possível que desses quatro que estão mais eh, eh, avançados, a gente consiga eh, fechar pelo menos dois nesse, nesse semestre. Isso é um propósito assim, que nós estamos uh, formulando aqui para ter, uma, né, ter uma, uh, né, um, um, uma, uma meta onde chegar. Mas, uh, enfim, isso não se esgota aí, não se esgota nesses que já estão mais avançados, que eu queria deixar claro. E não depende só de nós, né? o acordo, a outra parte tem que estar com a mesma vontade é, evidente, que nós estamos evidente, de fechar nos prazos. Evidente. E aí vem aquilo que eu mencionei, eu acho que uh, esse uh, fechamento do acordo com a União Europeia é... Uh, Aumenta o interesse, aumenta, digamos, o apetite de negociador das nossas outras contrapartes em relação ao Brasil, não só pela imagem e tal, mas pela, pelo interesse, né? porque vai, as pessoas começam a ter que correr atrás, né? interesses que estão no momento, né? a gente está abrindo certas coisas para a União Europeia, outros países que concorrem vão se ver em desvantagem se não negociarem conosco, então, é, há uma dinâmica em que é, um vai acelerando o outro. Bom dia, ministra Raquel Porto Alegre da Globo News, levando em consideração o princípio da precaução né, que França defende, é, o aumento do desmatamento da Amazônia, vocês acreditam, aí perguntando mais diretamente, né, a questão do desmatamento, vocês acreditam que isso pode colocar em risco o acordo com a União Europeia? Obrigado. Não, de forma nenhuma, não coloque em risco. O princípio da precaução, ele existe basicamente para quando surge uma situação concreta, de um lado ou de outro, né? Sempre é sempre bom lembrar que o princípio da precaução não é só de lá para cá e daqui para lá também. É alguma, com algum produto concreto que pode causar dano à saúde, por exemplo, e antes de haver um estudo científico completo em relação a esse... A esse produto, no caso, que se possam suspender importações com base em alguns indícios, de, mas tudo isso sujeito a todo um tipo de regra a todo um tipo de, de avaliação. Né? Então, quer dizer, isso não, né? a questão de, de desmatamento não, não tem relação com esse, com esse princípio, da, com esse enfoque da precaução. O Pedro gostaria de completar? É, nós negociamos é, com, com os europeus isso é um tema de, de importância para eles mas também nós queremos garantir que esse princípio não é usado de forma equivocada então nas negociações, o dia que forem publicados os textos, vocês verão que nós conseguimos um texto em que está lá o princípio mas que o Mercosul conseguiu colocar lá uma série de garantias para que o, não seja usado como uma barreira ao comércio esse, esse, o resumo é esse Bom dia, ministro. Meu nome é Soane do SBT, só para esclarecer dois pontos. Você já colocou que, no caso da União Europeia, tem que ser aprovado em bloco, né, para, para valer para todos. Mas, aqui no Mercosul, há a possibilidade de que seja aprovado, por exemplo, primeiro aqui no Parlamento Brasileiro e entre em vigor. Eu quero saber se vocês estão negociando nesse sentido. Esse seria, essa seria uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é se essa questão da França, por exemplo, pode fazer com que atrase, independentemente da resistência que o país esteja colocando, que isso é uma coisa que vai se, ainda se esclarecer ao longo do tempo, mas se é possível que o acordo seja postergado ou que não seja fechado por causa de algum dos países que tem alguma das resistências em relação ao acordo. Obrigado, obrigado. É, não, só para voltar então à questão da, da entrada em vigor, quer dizer, na, Juridicamente, pelo que eu entendo na União Europeia, isso não é possível entrar em vigor por parte de países individuais da União Europeia. No caso do Mercosul, isso é juridicamente possível, mas não está ainda decidido politicamente entre os quatro se, se nós vamos querer aplicar esse princípio pelo nosso, pelo nosso lado. É, e. É, desculpa, estou com a memória. A é, questão da França. Da França, da França. Não, eu acho que não. Enfim, é, é um processo que por natureza, tende a ser lento, porque né, independentemente do, do conteúdo dos acordos, se né, você pensar em... Eh, são 33 parlamentos no total, né, que tem os 28 países membros da União Europeia com seus parlamentos, mais o próprio parlamento europeu, e aqui nós somos, somos quatro. Né? Então, pelas minhas contas, dá 33. É, de modo que, né, é, até pela lei dos grandes números, assim, é, é, é, é difícil, né, é um processo é, que tende a ser lento, mas esperamos que, por todo o interesse é enorme que esse acordo tem para todos os países envolvidos, inclusive a França, né, que ele seja acelerado. Por quê? Por exemplo, por hipótese, acho que não, quando esse acordo chegar no Parlamento francês, né, talvez você tenha algum outro setor que tenha alguma preocupação, você vai ter dezenas de setores que são é, beneficiados pelo acordo, que vão fazer pressão para que ele seja aprovado logo e entre em vigor logo. A mesma coisa aqui, a mesma coisa né, em qualquer outro, outro país. Então, é, eu acho que pela sua dimensão, claro que ele vai ser sujeito a um escrutínio né, muito muito é, detalhado, assim que tem que ser em todos os processos é, democráticos, mas acho justamente pelo grande interesse econômico, acho que pelo equilíbrio de interesses é, alto que esse acordo é, atingiu, acho que a tendência é que em cada país é, os setores que se beneficiam vão atuar em favor e vão tentar acelerar esse, esse processo. Acho que essa é a tendência. Nós, nós precisamos conversar com os outros três sócios, para ver se queremos que haja um, um interesse comum, né? um, que não haja um que queira uma coisa, outro que queira outra, acho que até chegar a um entendimento comum do que, que é melhor para o, para o bloco. Isso é alguma precisão ainda do ah, TPS? É. é. Então, isso é uma coisa que acho que até pode surgir na, na cúpula do Mercosul agora, daqui a duas semanas, né, em Santa Fé, por exemplo, é um tema que pode ser, ser conversado. né? É, ministro, bom dia André Barrocal, aqui, à sua esquerda André Barrocal, lista Carta Capital eu tenho duas perguntas a primeira é, por que, que o Mercosul virou prioridade para o governo, se não era? o senhor citou o ministro Paulo Guedes e ele, logo após a eleição disse claramente Mercosul não é prioridade a segunda pergunta, eu quero insistir na questão que a Mariana BDC levantou sobre o globalismo né? esse acordo não foi uma vitória do globalismo ao qual o senhor, ao qual o senhor se opõe? Muito obrigado. Bom, é, a questão da prioridade do Mercosul tem a ver com o que eu já mencionei, quer dizer, que o, uma instituição ou uma entidade, ela não tem um valor, necessariamente, em si mesma, né? O uso que se faz dela e, e o conteúdo que existe ali dentro, né? Então, um determinado Mercosul, uma determinada configuração do Mercosul, não seria prioridade para nós, o Mercosul, que, né? E Que era visto como um processo de integração fechada e, mesmo assim, de não integração, né? O Mercosul, em outras épocas aí, foi um processo onde se criavam novas barreiras ao comércio entre os quatro países, né? E a gente tinha que conviver com isso. E não se abria nada para o resto do mundo. Né? Então, uma integração duplamente fechada. Esse Mercosul jamais seria prioridade para nós, porque ele não combina com aquilo que a gente quer fazer com o país, com a economia. Então, o Mercosul, nesse sentido, se torna uma prioridade, porque o que é o Mercosul? Esse Mercosul que é prioridade? É uma integração aberta. Né? É um processo que, finalmente, tem que terminar de remover as barreiras entre os seus quatro sócios. Né? e esse é tornar uma plataforma eficiente de negociação é, com terceiros. Né? Então, é, é por isso que o Mercosul é, é uma prioridade, porque se verificou que ele é, podia ser, nesse novo enfoque, uma essa plataforma eficiente, eu acho que nós estamos mostrando isso ao, ao concluir esse acordo negociador com a é, Moura Pé. Por favor. Não, nós, o Ministério da Economia e o Itamaraty estão trabalhando de forma muito unida na reforma do Mercosul. Inclusive, uma das metas do governo é a, a, a reforma da TEC. Então, estamos juntos com o Ministério da Economia e outros ministérios trabalhando na, na reforma do, do Mercosul. Inclusive, como o ministro disse, nós vamos ser, assumir a presidência do Mercosul no segundo semestre, e tem toda uma pauta de reforma e, re, e reforço do Mercosul, que, que cresce muito com a assinatura desse acordo. Ótimo. E, em relação a esse tema interessante, obrigado pela pergunta também sobre o globalismo. É, não não é, não é, de forma nenhuma, uma, algo que, que prejudique, digamos, esse enfoque que a gente tem em relação ao, ao globalismo. Quer dizer, quem critica o globalismo não critica o livre comércio, né? não critica o comércio entre as nações. Né? Ao contrário, o comércio né, sempre foi uma... uma um mecanismo de, né, de crescimento, de reforço, de prosperidade, né, de criar sociedades mais dinâmicas. Bom, é, isso não tem problema não. O que é, se vê é que, em alguns momentos, é, o comércio foi, pode ser usado como uma, uma ferramenta justamente para é, esse tema da, da desnacionalização, né? Da, da destruição de identidades nacionais, que é uma das grandes preocupações que, que a gente tem. Né? Você diz, olha, para você fazer o comércio, você tem que se submeter a determinadas coisas, você não pode mais definir eh, né, a sua política educacional, você não pode mais definir a sua política eh, social, sua política de família, tudo tem que vir eh, a partir de um determinado modelo, e só assim não, então, justamente, o nosso esforço nessa crítica ao globalismo é justamente separar essas duas eh, dimensões. né? E aí, rende novo Aliança Liberal-Conservadora, que é você mostrar que o enfoque conservador da sociedade, que né, né, se opõe nessa nessa definição né, de globalismo, se opõe ao globalismo, ele é, pode vir junto com essa, esse empenho no livre comércio, na liberalização, na abertura econômica. Né. Então, é nesse sentido é, o, o acordo em si ele não não significa é, necessariamente algo a favor ou contra o globalismo no caso não, não, há nada nesse acordo que nos é, que acho que seja prejudicial a essa nossa visão né no caso do Brasil como um país que precisa afirmar sua identidade precisa se afirmar como uma é, como uma nação coerente etc bem Eu estou com é, tá. uma lista aqui, ah, então, tá bom. Eu aqui? Sim. bom dia, ministro embaixador Rafael do Canal Rural Quero falar aqui do do setor agrícola e pecuário, a ministra Tereza Cristina falou que foi um acordo confortável para o setor, mas já começam algumas reações. Primeiro, eu queria te perguntar o que o senhor destaca das negociações de produtos agropecuários, o que, que considera maiores conquistas nesse acordo firmado lá com a União Europeia? E reações de setores, por exemplo, vinhos, lácteos, são setores já sensíveis aqui dentro, se... O que esperar das reações deles, é um, é um, como o embaixador falou, um momento de explicar primeiro o que foi feito, mas o que já esperar dessas reações, se algo vai ser feito também para fortalecer esses setores aqui dentro. Uma segunda pergunta sobre como vai ser a divisão das cotas. A gente sabe que tem produtos produzidos em outros países do, do Mercosul, arroz, por exemplo, na Argentina, no Paraguai, que são mais baratos que aqui. Vai ter garantia que o Brasil terá participação em todos esses produtos que foram firmadas cotas com a União Europeia? Obrigado. São várias é, complexas as perguntas. É, primeiro, eu acho que é, quem pode responder melhor sobre quais foram os grandes ganhos é o próprio Ministério da Agricultura. Mas eu, eu destacaria duas coisas. Além das cotas, açúcar carne bovina, carne de frango, carne suína, etanol, aí a memória me falha, deve ter uma série de outras que eu estou esquecendo. Acho que é muito importante vocês lembrarem que esse acordo também, ele cria uma igualdade de, de condições de competição para os nossos produtores no mercado europeu, em relação a outros fornecedores que já tinham um acordo com a União Europeia. Então, agora você cria uma igualdade de condições. Uma série de outros produtos, é, frutas, né, que A gente vai ter uma desgravação, diminuição da tarifa e você compete em, em pé de café, café solúvel. É uma questão de ficar aqui pensando, puxando para a cabeça. Então, essa é uma parte da, da, sua, da sua pergunta. O tema da, da... Como é que você vai dividir essas cotas entre o Mercosul? Tem produtos que só interessam ao Brasil e outros que só interessam ao Paraguai, Argentina, Uruguai. Então, em alguns casos vai ser uma coisa natural. Em outros casos, a gente vai ter que sentar com eles e, e conversar da carne bovina, nós vamos ter que sentar e conversar. Tá? Mas também aí há tipos de carne diferentes que cada país exporta. O Brasil tem mais interesse em carne congelada, os outros em carne resfriada. Isso tudo são, são temas muito técnicos que a gente vai ter que definir. Não sei se eu esqueci alguma parte da sua, das suas perguntas. Esse... Tá bem? Uh, bom dia, uh, ministro uh, dia, embaixador. Uh, eu queria fazer uma pergunta sobre a entrada em vigor do, do acordo, mas queria, num uh, passo anterior, a questão dos parlamentos. Uh, salvo o engano, você tem um período agora de revisão, aí uh, você vai ter assinatura da parte europeia pela pelo Conselho Europeu e aqui pelos poderes executivos dos é, quatro membros para enviar o texto para os seus respectivos parlamentos. É, Nessa questão da assinatura, aqui pelos Estados-membros do Brasil, pelos, pelas presidências, eh, os senhores consideram que isso vai ser possível antes da eleição argentina? Eh, existe algum risco, já como o próprio presidente Bolsonaro menciona, eh, a questão da possível volta de um governo questionarista na Argentina, com uma visão mais protecionista? Eh, os senhores identificam algum risco de que se essa assinatura for é, para depois desse calendário eleitoral, uma eventual mudança de poder na Argentina com uma outra visão, é, coloque algum tipo de dificuldade, coloque em risco é, que esse acordo saia do papel? Muito obrigado. É, bem, é, em função do trabalho que ainda é necessário de... É, é, é, é, jurídico, digamos, para é, realmente transformar, rever toda a linguagem jurídica do acordo, que ainda é necessário, eu acho difícil que ele possa ser assinado antes de outubro, onde, quando são as as eleições argentinas. né? E Então, que leva para a sua segunda pergunta. É, eu acho que é claríssimo o, o empenho, o comprometimento que o governo argentino com o presidente Macri tem é, nesse acordo. Né? Como eu disse no começo, esse engajamento argentino nessa presidência para a tempo da Argentina foi absolutamente fundamental para é, essa conclusão é, exitosa, juntamente com a com a disposição negociadora do Brasil então isso é a situação que nós temos eu acho que cabe aos argentinos na eleição levar isso em conta entre outras coisas que levaram em conta no momento da sua decisão quer dizer, se existe um determinados candidatos que colocarão em risco a participação argentina nesse, nesse acordo, com as vantagens que ele tem, as pessoas acho que levarão isso em conta. Né? Enquanto que, do ponto de vista do, do governo do presidente Macri, eu acho que é claríssimo o, o empenho total, dentro de uma visão estratégica Argentina, que é muito coincidente com a nossa, do que é o processo de integração, do que é o processo de uma integração aberta. Então, é, já está claríssimo que, por parte do presidente Macri e do seu time, existe um compromisso é, total com, com esse acordo e com essa linha, né? Porque, como eu digo, esse acordo é, se tudo der certo, o começo de todo um processo de uma série de acordos muito significativos é, no, no curto prazo, acho que podemos dizer assim, que colocará, claro, falei do Brasil, estamos aqui, mas que colocará também a Argentina é, como um outro, né com uma posição completamente diferente, muito melhor, nas cadeias de valor, com muito mais condições de atração de investimentos. né Eu Acho que esse tema da atração de investimentos é uma das grandes prioridades, inclusive, do governo argentino nesse acordo, que já espera que isso comece a se materializar, como no nosso caso também, que investimentos comecem a se materializar mesmo antes da entrada em vigor do acordo, acho que isso eh, vai acontecer já proximamente, né, os empresários já vão começar a se reposicionar nos mercados do Mercosul. Então, acho que certamente a, a atitude, isso né, caberá claro aos argentinos, a, a atitude de cada candidato em relação ao é acordo com a União Europeia e a essa estratégia de reinserção comercial é, será uma coisa que os argentinos vão ter que avaliar né, e, e se posicionar de acordo. Eu acho que no caso, como eu dizia, do, do governo do presidente Macri, do presidente Macri, está é, claríssima qual é a posição. Obrigado.